Oi, eu tinha que mostrar isso daqui nos vídeos, não sei porquê, porque que é o vlog, né? Né? Então, vou mostrar. Ó, hoje deve ser o dia mais frio que eu passei aqui na minha cidade, que eu nunca vi dar esse grau ou menos que isso. É só isso. Eu nunca vi, já deve ter dado antes de eu nascer, algo assim. Tá 4 graus. A sensação térmica aqui no meu celular tava de 2, não de 12. Eu vou lá fora ver, eu vou ter lá fora aqui e mostrar com vocês. Mas aqui que tá. Deixa eu. Né? Aqui que tá o CO, que bonito. A qualidade também que eu tô gravando com. Com a câmera de trás, né? Então vamos lá fora. Eu vou colocar primeiro aqui o meu.. O meu. Minha luva. Vocês não estão vendo, eu sei. Deixa eu pôr aqui, ó sem propaganda. Pronto! Meu pai não deve ter saído ainda. Mas eu vou abrir a porta aqui. Ó! Oh claridade aqui, aqui tá muito frio, e eu nem, não tá tão frio porque eu tô agasalhado, né, porque eu tô com cachecol, com luva e com meia, só aqui só no chinelinho de pano, um casaco, e eu não tô sentindo tanto frio assim, e, um... e calça, e aqui tá o, o sol, o sol e lá tem um carro, ó, tem vários carros passando. Aqui é minha vizinhança. Assim, eu me escondi porque minha tia tá, tá, tá ali, ela vai sair também. Mas é isso, desculpa os esses barulhos, eu não consegui tirar. Hum, se eu tiver mais algo para falar, eu, eu filmo aqui, tá? Eu filmo. Deixa eu ver aqui no meu quarto. Essa foi a parede que, que eu gravei, tá? Essa aqui você já conhece. Aqui, ó. Vocês conseguem ver o rosto aqui, só que o resto fica tudo preto. É só isso. Volto depois, se tiver alguma coisa. Tchau. Esquentei a água antes de saber que não tinha café. Agora tá quentinha aqui, ó. É, nem tá mais sendo fumaça porque eu demorei pra, né. Mas se não eu preparei aqui, só, só falta o café. E não tem café. Não tem café. Eu vou tomar uma classe com o chocolate quente, então. Você consegue ver aí o sol na minha cara. Aqui, ó, tá o eu nem consigo ver a tela, mas aqui, ó, vocês conseguem ver o sol. Eu, eu não consigo olhar pro sol assim, que nem vocês aí. <coughs> vocês, né? Ó, pera. Deixa eu sair daqui. <coughs> minha mãe acordou. Daí ela me falou onde é que tava o café. Eu... Tava na minha frente, eu não vi. Tava aqui... E eu não vi Tchau. Tchau, não. Até depois que vai ter um corte agora. Talvez você esteja em outro momento do dia. Agora é esse horário aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Eu não falei o dia também. Hoje é dia 28 de julho. Eu espero que seja dia 28 de julho. Eu vou ver agora no celular, porque o celular sempre tá certo. Não sempre tá certo, mas... né. É isso! Daqui a pouco acaba o espaço da minha cama. Ó que legal esse sol que não dá pra ver. Sempre vem as notificações. Esse sol que não dá pra ver nada, ó. Que interessante. Mas deve ficar uma... dela azul aqui, ó. Tá. É outro dia. Tá frio E se eu de clicar isso? Dá alguma coisa, não Só tava testando o áudio Mas tô arrumando meu quarto Aqui Umas coisas que eu tirei do lugar pra mover Aqui tá minha cama, né? Finalmente minha cama aqui tá Tô segurando pelo lado errado Aqui tá arrumado, pelo menos Vou virar a câmera Marca sendo exposta tá Aqui está minha cama Pronto, aqui aqui, ó. Aqui tá o... uma baguncinha aqui. Aqui tá os papéis que eu tirei, né? Meu curso. Mas daí aqui tá umas bagunças ali. É, é de um outro canal, né? daí aqui tá os gavetas, Aqui tá a casa do Max. Caso eu não conheço o Max. Tá aqui, ó. O canal do Max. Mas aqui tá bom. Ali eu arrumei, mas tem um problema aqui na minha casa. Fica caindo essas sujeiras aqui, ó. Tá vendo? Daí... Mas ó, se você limpa, fica assim, ó. Tá um pouco mais bonito aqui. Aqui tá o, o estúdio do Max, os carrinhos do estúdio do Max. E aqui eu vou arrumar. Senão o resto da casa geralmente tá tudo arrumado, né? vocês vão ver minha mão, minha mão bonita. E tem isso daqui. E lá, ó, tem pessoas ali, mas não é isso que importa. Tô dando dúvida pra ninguém me ver, mas lá... Lá dentro tá acontecendo uma festa, um monte de pessoa. Um carro, tá bom. Tem um monte de pessoa lá, não dá pra ver. Tentei deixar mais claro, ó. Tem umas pessoinhas lá. Na verdade, real parece tem mais. Tá vindo um carro aí. Mas é isso que temos por aqui. Um monte de gente. Pera, eu Eu acho que eu fiquei todo escuro, né? Agora eu acho que eu vou ficar um pouco melhor. É isso, talvez eu volte Senão o vídeo acaba por aqui mas... Eu vou dar o aviso quando acabar o vídeo, tá bom? Uou Provavelmente eu vou ter dois cenários Esse e esse, e esse. Essa questão tá é um pouco escura, né? Se eu acender a luz Eu terei que ter luzes aqui Ó oh. Não tá bom, mas tá um pouco melhor Tá horrível faz qualidade, tá? Tão tá muito escuro mas esse, daí teria a luz Daí eu não ia gravar muito de dia, de não Mas eu acho melhor aquela parede ali Então, vamos voltar pro outro Eita Eita, que susto Tá ventando bastante aqui, se ficar a luz Acho que não muda nada Esse é o principal Vocês vão mais ver aqui o áudio não tá muito bom. Mas tá melhor do que o vídeo anterior, né? Estou organizando. que é isso. Estou planejando aqui mais luzes diferentes. Uma, uma luz azul aqui atrás de mim, sabe? Uma iluminação correta. Uma iluminação melhor do que só o sol. O sol é bom. O sol é bom. Vocês estão conseguindo me enxergar, estão enxergando no fundo. Tá bom esse sol, O sol tá bem forte, como vocês viram no vídeo anterior, no, no, agora aí no vídeo meu pai deve estar falando alguma coisa lá mas se não... é isso deve ter assistido esse mini vídeo não sei, deve ter mais de 5 minutos então não é mini vídeo desse vídeo se inscreva no canal, deixe seu like se inscreva no outro canal que eu recomendo que está aqui em cima ó. se você estiver no, seu, se estiver no computador está aqui em cima se você estiver no celular você tem que apertar nas três bolinhas daí vai estar lá o card você clicar no canal Então se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo e vai ter vários vídeos aqui, então, tchau. Clássica, série. aqui. Junior Ferreira, não é Junior Ferreira. Já gravei outro vídeo.